Oh, shit. before I have to pull you out. Tive tipo, que ver alguma coisa mas Ai, já ainda continua a converter é... Let's show me. Let's Oh, coisa que está muito mais luminoso! Ele é porque ele deve ter andado a pôr cedras no jogo? What the fuck, coisa que, Eu com medo. O que é isso? tocou uma música. Bugs esquisitos. Espero que é porque me veja isto. Shit. Ok, let's go. Ok, uh... okay. Uh, a missão que eu estou a contar, tipo. Eu estou a contar as missões de dinheiro aqui. É só por causa que este dia não começou, não começou no tempo de via. Está atrasado, por causa que. Uh... Eu estou a trabalhar em, em, em vídeos, em, estou a colocar lives da Twitch e a pôr no YouTube e também estou a editá-las. Também por isso, para editar o que eu tenho que exportar e exportar demora, por isso já. Estou a fazer isto aqui enquanto está a converter o primeiro episódio desta série aqui. Tipo, no editor. Depois tive cortido por pro no YouTube WTF? Tá simplesmente cancelou? Tá fuck? eu não pus para cancelar e cancelou. Tá, o jogo está mesmo bugado. Este primeiro patch aqui bugou bastante. Não é que seja possível vai, vai claramente ser consertado oh. e yeah. o está cheio de falhas. Se, sequer será que o salve mundo vai ficar vivo. O que está fudido para aí contra a partida, então ainda é melhor eu pôr para não ser público ser privado assim ao menos consigo entrar em partidas é, vou, ter, sei lá, vou tentar vou pri tentar por privado tentar pôr privado sei lá vai que por tá, tá, achar está tá, problema com partidas públicos e tal sei lá para ver What the fuck? Falha em bloquear perfil. Estamos garantindo que seu progresso seja salvo corretamente. Tente novamente em alguns minutos. Olha, então olha, o que tenho a fazer é esperar. O jogo está todo bugado. Todo bugado. For these não sei como é que Vou tentar... Vou tentar agora... WTF? WTF? Por que eu não estou conseguindo movimentar? WTF? Não sei que às vezes é esquisito... Ah, oh, meu Deus... WTF, para de ir para baixo, caraças. nunca não, não consigo. Eu acho que isto aqui vai provavelmente ficar o resto do dia inteiro. Então acho que nem vale a pena streamar hoje, olha. O episódio foi isto... Uh, uh. Foi isto, tipo, não, não sei mais o que fazer. Isto é que está um não vale, vale a pena. Acho que nem dá-se sequer para jogar mais partidas. Então, se não dá para quer, jogar, eu acho que isso conta com o episódio que acabou. Porque não tem nada a fazer mais. vou ver se quer dá para entrar no escudo de -te tempestade. Só por, só por mesmo para ver. Vou tentar isto aqui, se isto aqui não, não der, eu vou acabar de qualquer maneira, mas vou ver se dá ou não dá. Olha deu, mas mesmo assim, eu disse que ia acabar. Olha só, o jogo está bugado. Normalmente a música, ela sempre, ela sempre a musica de lobby, sempre a para de tocar quando se entra numa tela de carregamento. E ela continua a tocar na tela de carregamento, isso quer dizer que o jogo está todo bugado. Nem sonho em tudo, então porque a a ter que resolver. Coisa está a mostrar o som do jogo. Mixado com um a... IC é bug. Como dizer? Ainda não está no, no carregamento O que isso mostra as coisas estão para lá do carregamento do jogo. Ainda na tela no telecarregamento. Coisa está todo bugado. Coisa está todo bugado. Oh, mais a pena acabar a estreia a aqui, tipo coisa está todo bugado. Eu não irei começar nada porque isto aqui está é, tipo não, não está nada nada está aqui, está ok Eu só vim aqui para ver se dava sequer para entrar e.. está, dá para entrar mas está tudo bugado Tudo bugado Bugado, então é isso. Vou acabar a stream por aqui. Isto aqui está tudo bugado. Está tudo bugado. Tipo, não dá dá para conseguir coletar v bucks Não dá para coletar o v bucks Então o episódio tecnicamente faz ter acabar. Se o objetivo do episódio não consegue ser concluído, então o episódio tem, merece ser terminado. Então é isto. Até ao próximo episódio uh, de Acumulando v bucks até в эпизод.